Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações aí do Mulão do Gotas, né? Eu tô com o meu frasco aqui. Esse aqui é meu quinto pote, tá? Eu tô no quinto mês aí de tratamento né, com o Mulão do Gotas. Então nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência com o Mulão do Gotas, tá bom? Ele tá ganhando aí muito destaque nas redes sociais, né? Tem influenciadores famosos aí fazendo campanha para esse produto. Mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem homens aí reclamando que não tiveram resultados, né? com o gotas então nesse vídeo eu vou falar sobre isso tá vou explicar se vai funcionar para todo mundo tá bom então fica até o final que eu vou passar detalhes importantes vou passar um alerta também em relação aos produtos tá então fica comigo tá bom até o final para você não perder nenhum detalhe importante pessoal prazer meu nome é Diego desculpa meu jeito de expressar tá bom não estou acostumado a gravar é só um depoimento rápido aí do molão gotas tá então pessoal se você não conhece o molão de gotas ele não é remédio tá bom ele é um estimulante masculino em gotas, né, líquido, totalmente natural. E, pessoal, por que que eu resolvi comprar esse produto? Nessa rotina de pandemia, né, nós passamos aí, eu fiquei mais de um ano trabalhando em casa, de home office, né, fiquei totalmente sedentário, estresse, compulsão alimentar, enfim, tudo isso afetou a minha saúde sexual, afetou a minha vida íntima com a minha esposa, né, e a gente que é homem, a gente sabe que um casamento que não tem uma relação de qualidade acaba em separação, não tem saída, né. Eu tive problema de ereção, tive problema de ejaculação precoce e... Por mais que a nossa esposa não comente a situação, a gente percebe nos olhos dela que ela tá frustrada, né, pessoal? A gente percebe no olhar da mulher que ela tá insatisfeita. Isso mexe com a nossa confiança, autoestima. Eu usei alguns remédios famosos aí, como o na fila, né? Mas não tive resultado com esses remédios de farmácia, tá, pessoal? Eu acabei vendo anúncio aí no Facebook do, do Mulão do Gotas, né? Eu dei uma chance pro produto, né? Comprei no site oficial, tá? E antes que eu esqueça, eu vou deixar o site oficial do mundo Gotas. Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, no primeiro comentário também. Porque como eu sei que ele tá ganhando aí muito destaque. E infelizmente tem pessoas aí que estão fazendo réplicas. Tem gente vendendo produto de forma pirata, tá pessoal? Em sites aleatórios. Tem muitos sites divulgando, né? Na Marketplaces. Enfim, então, para você não comprar em sites errados aí. O site do fabricante vai estar tá aqui embaixo, tá? Mas fiquem comigo. Vou passar mais detalhes, tá pessoal? Como eu tava dizendo. Eu tô terminando meu quinto pote, tá? E pessoal, o produto original, ele realmente funciona, tá bom? Ele tá cumprindo as promessas aí, tá? Hoje eu não tenho mais problema de direção. Não tem mais problema de ejaculação precoce. Então ele tá mudando aí a minha saúde, a minha qualidade de vida, tá, pessoal? E deixa que seja original, tá? Ele tá mudando aí a qualidade de vida de, de centenas e de, de outros homens, de outros clientes aí, né? E lembrando também, pessoal, que ele tem aprovação da Anvisa, tá? Não causa dependência, não tem efeito colateral, não tem contraindicação. E como é que ele vai funcionar, pessoal? No organismo do homem, o mulando gotas, ele vai estimular a circulação sanguínea, no membro do homem, tá? Você vai receber mais sangue na genitália, né? Ele vai expandir os corpos cavernosos e junto com o sangue você recebe vitaminas, nutrientes, minerais aí, que são essenciais para homem uma vida sexual de mais qualidade, tá, pessoal? Ele vai aumentar a testosterona, né, nesse processo, tá? Um o mundo gotas, ele também aumenta a libido, tá? Ele vai aumentar o apetite sexual, aquele desejo, naquela né? vontade de estar tá buscando aí a parceira para ter relação, tá? Ele vai combater a ejaculação precoce, tá, pessoal? Você vai durar mais tempo na cama, você vai ter Eleições mais longas, eleições mais duradouras, tá? Ele vai te dar eleições mais rígidas, você vai ter eleições mais firmes, eleições mais duras, tá? Então são ótimos benefícios aí, tanto pro homem quanto pra mulher, pra esposa, enfim, né? E uma coisa muito importante, antes que eu esqueça, é o modo de uso dele. Muitos homens erram, tá, pessoal? Ele é em gotinhas e você não precisa misturar em cobre com água, Tá? Você pode colocar diretamente na boca, uh, coloca embaixo da língua, tá? Nós temos uma glândula, uma glândula embaixo da língua que ela absorve muito melhor os ingredientes do produto, tá, pessoal? Por isso que ele é mais eficaz do que um comprimido ou encapsulado, tá? Então você vai colocar primeiro embaixo da língua, depois você engole, tá? E são 12 gotinhas por dia do, do produto, tá, pessoal? E outra coisa importante, porque que tem homens aí que não conseguiram resultados, né? Tinha homens reclamando? É dois motivos, tá, pessoal? É, tem homens que compraram um produto falso, compraram sites aleatórios na internet, tá? E outra questão importante, alguns homens aí compraram o um original, mas falta aí a paciência, falta a disciplina de alguns homens de estar usando o produto corretamente, tá, pessoal? Tem homens que eh, compram um, um pote apenas, usam por alguns dias e desistem. Tem homens que tomam as gotinhas de assim dia não esquece de tomar as gotinhas, tá? Inclusive, pessoal, o tratamento recomendado aí é de 3 a 5 potes, tá? De 3 a 5 meses, que é o um tratamento mínimo aí, porque você comprando um pote apenas... Você não vai ter benefícios completos, tá pessoal? Em um mês de tratamento, em 30 dias, você consegue o aumento da libido, o aumento do apetite sexual. Mas aqueles benefícios mais completos, né? Combater de precoce, ter eleições mais rígidas, é um tratamento aí de 3 a 5 meses, tá? E quanto maior o kit que você compra, além de garantir um tratamento completo, você garante um desconto no preço, tá? E outra coisa importante também, é essencial o homem fazer uma atividade física, tá? Vai ajudar na circulação sanguínea, vai ajudar na testosterona, tá? Cuidar o excesso de álcool, seguir uma alimentação mais saudável, tá bom? Você seguindo essas dicas aí e usando corretamente o produto original, você vai ter ótimos benefícios, tá bom? Então, para você comprar o original e com segurança, é muito importante comprar o original, tá? O site do fabricante, vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário, tá pessoal? Lembrando que o site é seguro, o pagamento é seguro, comprando no cartão de crédito, tá? Ah, na fatura do cartão não vem nada relacionado ao produto. A entrega também é sigilosa, tá bom? Ele vem fechado numa caixinha, ninguém vai ver o que você tá comprando, tá bom? É totalmente discreto e seguro, tá? Então desculpa qualquer coisa, tá bom? É só um depoimento rápido, desejo sucesso aí na sua jornada, tá bom? Então um grande abraço aí e valeu!